É com muito orgulho que eu participo desse curso há quase 10 anos. Então, hoje eu diria que essa é minha casa e eu tenho um, uma satisfação em, em, em estar aqui convidando a, a todos a participar desse curso de Educação Física. Tudo me liga na FSG, né? Tudo que, que eu fiz até hoje, todos os momentos que eu passei aqui dentro foram muito bons. E no momento da escolha, eu, todo mundo até conversou comigo e falou que não tinha como eu eu me encaixar em outro curso, a não ser a Educação Física, né? Temos um corpo docente que tem certeza da importância dessa área na educação das crianças da nossa região, da comunidade e do nosso país. E hoje eu diria, assim que a necessidade de bons professores para a escola é o que pode mudar o nosso país. As oportunidades, elas vão aparecer. Eu acho que a educação, ela vai ser uma porta aberta para quem tem interesse de ser professor. Então, eu ouvia falar bastante que a gente não tinha somente professores, a gente tinha pessoas que a gente poderia contar para o resto do, da vida, né? Eu acho que hoje a, a grande missão de um, de um aluno de graduação é tentar mudar a realidade social do ambiente onde ele está.